Dá pra olhar? Aí, dá pra me ver. Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo. Aqui quem fala é Bianca Peixinho e finalmente chegou o quê? A caneta 3D, que eu tinha pedido já faz uns dois meses, já tava pedindo um reembolso e finalmente chegou. Tá aqui. Vamos abrir porque ainda não testei, eu vou testar junto com vocês. Vamos lá, aqui tá a caixinha. Da caneta 3D. Eu pensei que ela era bem maior. Né? Ela dá tipo. Minha mão não é muito grande, ó. Uma mãozinha aí meia. Então eu vou tentar deixar esse tripé em algum lugar. Esse horroroso, pequeno. Vou abrir. Abrindo aqui. Tadã! Primeira coisa. Ah, tô de decorar azul Tô vendo aqui tá. o, A fonte, eu pedi a fonte da Europa Que eu achei que é. Apesar que vem com o a adaptador Em algum lugar, Depois eu Vem com o adaptador Aqui Eu acho que ela é 220 É, 220 Vem com um molde, um molde de torre Eiffel e vem com este filamento PLA e vem com uma manualzinho Bem, agora eu vou tentar achar uma tomada aqui, eu acho que tem uma aqui, aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Bem, eu já coloquei a tomada com um adaptadorzinho. Ele aguenta até 250 volts. Pelo que eu li. o que eu entendi? Vou tentar fazer qualquer molde aqui. Vou fazer esses quadrados aqui, né? Porque eu acho que vai ser muito difícil. Pelo que eu entendi aqui, controla a velocidade com que vai cair a, a nossa tinta, digamos assim. Eu vou pegar essa transparente. Eu tenho um monte aqui que eu pedi junto. Aqui, não lembro. E aqui é a temperatura E quando a chegar aos 185 Eu acho que eu vou poder usar Porque o manual Em chinês eu não entendo muito Mas não entendo nada Mas tem uma parte em inglês Então já meio que ajuda Aqui eu vou colocar o filamento PLA E aqui o A energia aqui, a fonte Ai meu Deus, vai explodir Ligou? Eu acho que isso quer dizer que pode usar, não sei Tá verde, coloco Voltando aqui Quando essa luz ficar verde Tá falando aqui que você pode colocar o filamento e apertar o botão de carregamento do filamento Que seria este aqui, de acordo com o manual Então vamos lá E aquele barulho eu acho que era normal fazer mesmo Ah, agora foi Faz aquela pequena forcinha pra vir aqui E eu não sei até quando eu tenho que fazer isso Aperto aqui e vem empurrando não, ele vai sozinho. Ele vai comer tudo? Acho que tá bom, não sei. Tá, próximo passo. Então, como eu tinha ali daqui, como o meu filamento é PLA, então eu tenho que deixar a temperatura entre 180 até 210. Se fosse um filamento ABS, eu ia deixar mais alto, até 235 E ajustando a temperatura só por aqui Aqui eu acho que é pra tirar o filamento que tiver aqui dentro, beleza? E já tá saindo a gosma aqui, parece que é uma cola quente Eu vou tentar fazer um quadrado, por que não um quadrado? Aqui eu vou ajustar... Ai, não, não, não, para, para, para ei, ei, ei, ei, não, não devolve, para Eu já tô demonstrando como que ele devolve o filamento Vê que eu tenho muita habilidade Em Coisa 3D Quando você sabe que tá bom hein, pelo que entendi Vai fazer um barulho diferente Tipo o que tá fazendo daqui a pouco E começa a sair um pouquinho Aqui ó, pronto Ó, já saiu até um pouquinho Eu vou limpar aqui E vou fazer agora Finalmente o meu Para de sair coisa Eu já saiu, eu acho Peraí. Ai, meu Deus. Eu vou fazer o quadrado Vamos lá. Vamos ver o que eu faço com essa linda caneta. Caraca, demora muito tempo assim? Isso aí mesmo é minha inatividade. Velho, tá muito ruim. Será que vou ficar apertando aqui? Acho que sim, velho. É. Olha aqui perfeito. Belo quadrado. Mais perfeito que isso, você nunca viu. É, agora vamos para um desafio maior. Fazer essa torre aí, filho. Vamos ver, secar um pouquinho. Cadê o meu quadrado? Caraca, cadê o quadrado? Ele some também? Aqui. Meu Deus, que lindo. Que que é isso? Pelo que eu entendi, eu tenho que fazer esse, essa bela escultura. Né? Essa bela escultura. <risos> Quatro vezes. Então eu vou fazer as quatro e depois eu vou montar aqui falou finalmente consegui terminar essas quatro maravilhas principalmente isso porque parece muito a torre e tenho dois quatro quadrados é eu vou ter que achar um jeito eu vou colar colar isso aqui é, colar em cima deste plástico aqui ó vou fazer porque tem que grudar, porque também além de desenhar ele também funciona como cola. Vai é, cola. Isso. Perfeito. Pelo que eu vi aqui nesse tutorial muito explicado, né? Que só falando de gente tem que grudar, não fala como que monta. Então vamos por sugestão. É, eu vou ter que grudar esse assim quadrado maior aqui nessa parte e o quadrado pequeno aqui nessa parte. Então vamos lá. Espero que assim fique melhor. Vamos lá. A é, velocidade vai ser maior. E corre. Essa incrível obra de arte contemple a torre aí muito bonita perfeita eu não consigo ver a diferença <risos> magnífico magnífico é isso aí <risos> vocês viram aqui ele retira toda a o filamento Parece que eu não gastei tanto assim não, com essa linda obra, você só solta, esperar sair um pouco do catarro aqui, eu acho que saiu meio que por completo, não é tão quente porque eu não coloquei no máximo do PLA, em geral pra se divertir eu acho que é muito bom, mas pra fazer alguma coisa que vale a pena mesmo, vai precisar de muita prática, consequentemente também, muito filamento. O material depois ele fica bem durinho, não é igual uma cola quente, apesar de parecer muito por causa dessa cor que eu escolhi. E é isso aí, até a próxima, valeu!